Olá pessoal, professor Rodrigo, estamos aqui para falar sobre PA, mas antes uh, eu queria lembrar vocês que quem está assistindo, esse aqui é um conteúdo para segundo ano, então ele é para toda galerinha que me segue aí, tudo mais, mas em especial aquela galera do segundo ano da turma 202 do IFRS tem obrigação de assistir esse vídeo, tá? é sobre o conteúdo que a gente deveria estar entrando, deveria já ter passado por isso inclusive, Tá? Então, quem não segue, uh, me acompanha lá, tem os links na descrição do vídeo. Uh, se vocês, você está me ouvindo, sabe que algum colega teu não me segue, manda lá, compartilha esse vídeo, dá like, enfim, vamos lá para a aula. Eu quero começar então falando sobre PA, abordando a definição de forma bem simples, tá? O que, que é uma progressão aritmética, ou PA? ela nada mais é do que uma sequência, um tipo de sequência numérica, onde cada termo, cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Ou seja, uma sequência numérica em que o termo seguinte vai ser igual ao anterior mais um, uma constante. E assim vai acontecer para qualquer termo dessa sequência. Pegar o anterior, pegar esse mesmo número e somar ao anterior eu vou obter o termo seguinte. Acompanhe aqui. Eu tenho posso ter uma sequência finita e uma sequência ou sequências infinitas. Aqui esse primeiro exemplo é uma sequência infinita, né? 4, 7, 10, 13, 16 até um enésimo termo lá na frente e segue. Tem, vejo que tem essas reticências aqui indica que Uh, essa sequência segue. Ela vai ser uma PA infinita de razão 3, porque 7 menos 4, 7 menos 4 é igual a 3. Ou 10 menos 7 é igual a 3. Ou 13 menos 10 também é igual a 3. Eu posso pensar diferente? 4 mais 3 é 7. 7 e 10 é 7 mais 3. 13. 10 mais 3, então, e assim por diante. Ou seja, essa, a diferença A diferença entre cada termo é a mesma. Aqui embaixo não acontece diferente, mas veja que ela é uma piada tipo decrescente, né? Veja aqui. 70, o número que eu somo 70 é um número negativo. Menos 10. Então 70 menos 70 mais o menos 10 dá 60. 60 mais menos 10, 50 e assim por diante. Essa é uma PA finita, porque veja que eu estou me referindo ao enésimo termo lá e não tem reticências após. Então essa notação vai ser comum. Então, PA infinita, PA finita. Nesse caso é uma PA crescente e esta decrescente. Certo? Acompanhe o próximo aqui. O que é esse termo geral? É uma espécie de fórmula que eu consigo definir qualquer termo, conhecendo o primeiro termo e a razão. Ou seja, se eu conhecer o primeiro termo e a razão, eu posso montar a sequência inteirinha. Mas, se eu tenho uma sequência infinita e quero saber o centésimo termo, eu não vou ficar somando várias vezes até chegar, percorrer todos os termos até chegar no centésimo. É conveniente que se Usem alguma fórmula específica para chegar nesse termo. Então isso que a gente queria uh, então Chegar nessa. Uh, deduzir essa tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir, escrever aqui uma sequência qualquer, a 1, o segundo termo é a 2, o terceiro termo é a 3, a 4, a 5, e aí vai até o um enésimo termo. Isso aqui eu vou dizer que é uma PA. Tá? E de razão R Ok? E com N termos Tá, mas e daí? Como que eu chego nessa forma? Eu vou pensar o seguinte Bom, eu vou pegar a partir do segundo, né? O, termo, o segundo termo, então, é igual ao termo anterior, que é o A1, mais a razão e aí eu vou percorrendo. O A3 é o A2 mais a razão. A4 é isso, A3 mais a razão. A5 é o A4 mais a razão. Até chegarmos no enésimo termo, que é o que nós queremos tentar reduzir. Assim como a gente está vendo... Não serve muito, porque uma fórmula ela tem que usar o mínimo, a quantidade mínima possível de variáveis. E como eu falei antes, no princípio, eu quero precisar apenas da, do primeiro termo e da razão. É claro que eu vou precisar saber também desse N, ou de quantos termos eu quero saber, a posição desse termo. Mas isso é o natural, eu vou saber se eu informar que eu quero trigésimo termo, quinquagésimo segundo. Esse vai ser o meu valor do N. Bom, acompanhe aqui É bem simples, tá? Mas acompanhe para não perder esse raciocínio O A2 é A1 mais R O A3 é o A2 mais a razão Mas A2 eu posso escrever dessa forma, não posso? Então eu vou substituir A2 por A1 mais R Mais esse Rzinho que estava aqui Que já é ao natural teria que somar O que vai equivaler então a1 mais 2R. Então, o A3 eu posso obter em função do A1, fazendo A1, somando mais duas razões. Eu não preciso ter o A2. O A4, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu vou pegar o A3, que equivale a 1 mais duas razões e somar mais uma razão, logo eu chego no A4, ou seja, meu A4 é A1 mais três razões, e o A5, vamos pegar o termo anterior, que é o A4, que equivale a A1 mais três razões, e somar mais uma razão, e a gente vai ter o A5, vai ser A1 mais quatro razões, e agora a gente tenta chegar aqui no pulo do gato, e generalizar isso para um enésimo termo, tá? Como? Bom, eu sei que para qualquer um eu posso pegar o a1 e somar uma quantidade x de razões. Mas quantas? Ora, percebam aqui que eu somei duas razões comparando com um n que é 3, uma razão a menos. No a4 eu somei três razões, o a5 eu somei quatro razões, ou seja, eu sempre somo N menos 1 razões Esse númerozinho aqui é sempre o N menos 1 E multiplico pela razão Pronto, conseguimos generalizar Então vamos fazer um exemplo Para enxergar na prática como que a gente pode aplicar essa, essa fórmula do termo geral Acompanhem no seguinte exemplo em relação à progressão aritmética 10, 17, 24, e segue, é uma PA infinita, e esse reticência indica que eu posso ter, calcular o termo que eu quiser, né? determine. Então, primeiro o termo geral dessa PA, depois o seu 15º termo, veja que eu quero saber um termo específico lá na frente, e por fim a soma do A10 com o A20, ou seja, o décimo mais o vigésimo termo. Faça necessário entender algumas coisas aqui antes da gente calcular qualquer uh, coisa. Uh, é fundamental, então, o primeiro termo, identificá-lo, 10. Uh, e a razão. Nesse caso, a razão, como eu tenho, já foi afirmado que é uma PA, então eu posso pegar qualquer um dos termos e fazer ele menos o seu antecessor. Então, 17 menos 10 é 7. Vou fazer aqui vai dar a mesma coisa 24 menos 17 7 Então é uma PA Com o primeiro termo 10 E razão 7 Então para calcular esse termo geral Quando se pedir o termo geral Nós vamos pegar a fórmula né? AN é igual a A1 Mais N-1 Vezes R eu sei, que, eu sei que qualquer PA tem esse formato Então eu vou simplificar e substituir as informações que eu tenho e assim eu posso definir então aqui vale 10 mais n menos 1 vezes a razão que é 7 eu posso definir de uma forma mais simples como que é como se comporta cada um dos termos dessa PA aqui eu vou ter então 10 posso aplicar a distributiva vai ficar mais 7n menos 7 para concluir, a n é igual a 7n mais 3. Ficou bem mais simplificado agora com base nas informações que eu já tenho. E até para responder as próximas questões. Veja que qualquer termo dessa sequência deve ter o formato 7n mais 3. Tá? Então, respondida a questão A. A questão B aí pede o 15 º termo, então nós vamos calcular o A15. Tá? Então, como é que faz? O 7, substituímos por 15 E vamos lá ah, Bom, 7 vezes 15 vou fazer aqui no cantinho 5 vezes 7, 35 é 7, 105 Então, o A15 É igual a 105 mais 3 108 Para terminar, a letra C pede a soma A10 mais A20. Bom, eu vou chamar de S essa soma. A10 vai ser então, vamos pegar aqui que um já está pronto, né? Vai ser 7 vezes 10 mais 3. Esse aqui é o meu A10. E o A20 vai ser então 7 vezes 20. Mais 3. Temos o que? Aqui vai dar 70 mais 3, 73. 20 mais 7, 140. 2 é 7, 14, né? 140 mais, ah, mais 3. Vou ajustar facilitar assim, tá, isso. Tá mais direto. 143. Já somando com o 3. Bom, somando aqui. Vai dar 73 mais 143. 200 e. 16, certo? Como queríamos calcular. Bom, fechou? Pessoal, lembrando, uh, se inscrevam no canal, compartilhem, vai ter mais coisa ainda curta. Ok? E nos falamos até a próxima. Abraço. Pode, pode falar. Eu tô quase terminando, tá? Dá uma licencinha.